é... Deixa eu ver. um furacão, meteoro, né, a qualquer momento já teve relatos, né, de meteoros, até na Rússia lá, caiu por sei lá, não sei o que, ou de meteoro na Terra, já imaginou, velho, tudo isso junto, terremoto, tsunami, então, viemos aqui para casa do Michael, até porque não deu tempo,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 A família do Michael Chop tá ali, ó. E a gente tá aqui na expectativa. Tá chovendo bastante lá fora. Eu vou, eu vou ali fora pra vocês verem. Aqui dentro não dá pra escutar, mas... Fechou aqui as portas tudo, ó. Porque se é um furacão, pode quebrar as janelas, né? Abrir as portas, entrar vento aqui. Mas tá chovendo muito, mano. Olha lá, tá vendo aqui na janela? Olha a água caindo lá, velho. Olha isso. Agulho doido, mano. Então vamos ficar aqui...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 estão bem? Não! Minha nossa! Caraca, velho! Não é possível que todos morreram! Tá bem, Denise? Meu Deus! Caraca, o Maico aqui, velho! Olha a situação do carro! Uma na casa toda trincada! Isso foi um terremoto!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 Não acredito, velho. Eles morreram. Era, tá um pouco lagado. Tá um pouco lagado. Vou entrar aqui, vou entrar aqui. Vou me esconder aqui. Minha nossa, o que é. Que... Eita! Eu entrei aqui, mas olha isso. Essa água. Ih, sai daí, eu vou morrer afogado. Meu Deus, que Ai, meu Deus. Do céu. não, Não, bati a cabeça.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 Vamos lá. Ah, velho, não dá mais. Não dá mais, não dá mais. Sai Sai, sai, sai daí. Eu subi ali, como é que eu subo ali? Água pode me ajudar. Galera, só tentando sobreviver. Vou pegar um lugar safe aqui. Aí.